A minha experiência com o gesso é muito boa, cara. Que Eu acho trabalhar com o gesso é uma novidade e para mim está sendo ótimo, muito bom. Eu vou falar uma coisa para você, ele é muito, muito mais melhor do que trabalhar com outros, outros material de pedreiro. É muito mais rápido, muito mais ligeiro. E na parte de, de servente para servir nós que é o pedreiro É mais rápido e eficaz E, e executa o serviço mais rápido e o acabamento mais fácil Porque ela é, é boa, é forte, resistente No calor faz, não faz muito calor É boa, fresquinha E aqui em Ribeirão já sabe, né o calor é demais É boa, é diferente, legal ela essa tecnologia é ela é nova e vai por mim ela vai ser avançada porque na parte de do servente está trabalhando não tem preocupação de bitorneira fazer massa fazer usar enxada colher de pedreiro não existe na obra é mais tecnologia avançada e no final das contas o servente não ele não ele não bate concreto na bitorneira, ele não bate massa na mão, não precisa ter essa preocupação O que os pedeiros pedirem, o servente serve em 10, 15 minutos, coisa, uma coisa rápida Bom, o gesso para a alvenaria comum tem um pouco de diferença Porque o gesso tem uma maneira totalmente diferente de trabalhar, né? Mas para mim é bom, para mim eu tô achando a experiência boa, para mim está sendo ótimo uma novidade que eu estou gostando demais Ah, para mim também é tranquilo não está sendo de muito difícil não né mas não é fácil também não né nós vai levando a vida do jeito que pode né? Então, a tecnologia de gesso de gesso estrutural ela é uma obra muito avançada no sentido de que ela é uma obra limpa é, faz pouca sujeira é uma obra onde o servente ele tem maior facilidade em produzir para o pedreiro ele faz em poucos, poucos segundos, poucos minutos já o material, o, o gesso cola, para que seja feito a colagem dos blocos. Coisa que no concreto convencional, no tijolo convencional, ele teria muito trabalho. Se fosse na mão bater o cimento, se fosse na bitoneira bater cimento concreto, né? Ganha-se tempo. A rapidez também que é feito, o, o trabalho é muito, muito rápido, né? Porque a pessoa pega a, a, o jeito, ele consegue desenvolver muito rápido a colagem dos blocos, né? E é uma obra que veio para ficar, muito muito boa de trabalhar, né? Incentiva a pessoa a trabalhar, é uma, uma obra, uma obra que é, é tudo, né? O bloco de gesso estrutural, ele é muito bom, gostei de trabalhar com ele, já construí também, ajudei a construção em duas casas e gostei muito do, do trabalho. Né, de ver as pessoas trabalhando com pouco esforço. Né, o bloco ele ele é mais leve, ele é mais fácil de colocar. Então o bloco de gesso estrutural ele facilita muito a vida do pedreiro, bem como do servente. Wilson, é, muitas pessoas acreditam que nas cavidades dos blocos onde estão a da licença aqui para mostrar aquela canaleta lá, onde estão as canaletas, o gesso ainda continua fraco. Então eles gostariam de saber se dá para colocar concreto. Sim, não e por quê? Pode ser colocado concreto, mas ainda aí que se torna frágil. Porque por o concreto no gesso, ele dá retração. Ou em qualquer outro lugar, dá retração de meio milímetro. Consequentemente, não dá fundição no gesso. É que quem fala não conhece o como funciona o gesso. O gesso, na verdade, ele dá fundição. Quando eu coloco o gesso aqui e ele funde na parede que dá expansão de um milímetro, torna-se uma única peça. Né? Agora, o grande problema é que nós temos que entender que o gesso não é frágil. Se ele fosse tão frágil, ele não existia no cimento na proporção de 10%, porque senão ele não endurece com muita rapidez e nem tem a rigidez que ele tem em razão do gesso. Beleza. Bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Meu nome é Edson. O que, que você faz aqui, Edson? Ah, eu trabalho com casa de gesso aqui em Ribeirão Preto, na fazenda da Barra. Você já conhecia? Não, é novidade para mim. O que, que você tá achando? É bom, viu? Legal, resistente. É novidade, né? É novidade para nós aqui que trabalha no área rural e ter uma casa de gesso está sendo expandida no, nos condomínios na cidade afora aí né a casa de gesso agora é a novidade então a gente está aprendendo a mexer com a casa de gesso eu mesmo vou fabricar aquele dali ó canaleta o bloco para fazer a casa de gesso e a casa de gesso não é fácil não se que vem ver se é complicado vem cola vem que é uma mão de obra, mas é uma mão de obra mesmo, mas sai bem feita. Quem vê assim, acha que vai bater e vai cair, não é não. É resistente, entendeu? Aguenta até três andares. Então, quem vê, não, não, não acredita não. Eu mesmo não acreditava. Mas quando eu bati a mão na parede e vi que era resistente, aí eu acreditei. É simplesmente isso que eu tenho para falar que é uma novidade para mim e para muitos que querem conhecer. Quem quiser conhecer, casa de gesso é a novidade. Você teria uma? Ah, um dia Deus vai abençoar para mim que eu vou fazer um assim, com fé em Deus. Vai dar tudo certo. É um sonho né, de cada um ter um, uma casa dessa daqui, é um sonho de, de, de, da pessoa. Eu mesmo, se eu tivesse bastante dinheiro, eu teria feito uma. É fresco, não, não, não, parece que tem ar-condicionado. Não precisa nem pôr ar-condicionado numa casa dessa. Entendeu? Essa daqui é novidade para nós aqui no Brasil. que eu acho que o mundo inteiro vai gostar de, de conhecer essa novidade aí da casa de gesso. Beleza. Quem quiser, aí, ó, nós estamos aqui, ó, Ribeirão Preto. Pode conhecer aqui a é novidade e vocês vão gostar porque é resistente, pode confiar. Beleza. Obrigado. Beleza. Obrigado.